Olá, eu sou Bruno Maia e estou aqui para falar sobre o meu livro, O Negócio da Saúde. Nós, quando temos algum debate público ou quando discutimos sobre uh, o papel do Serviço Nacional de Saúde e o papel dos privados na sua relação com o Serviço Nacional de Saúde, nós frequentemente, ao nível das discussões políticas, dos debates públicos, nos órgãos de comunicação social, etc., acho que há um déficit muito grande de informação sobre quem são estes grupos privados que prestam serviços de saúde privados e de que forma é que o fazem? Quais são os seus rendimentos, quem paga esses cuidados de saúde, quais são os seus lucros, quais são as relações que têm e que mantêm com o serviço público, os políticos e as restantes áreas financeiras, etc. E, portanto, a ideia foi um bocadinho olhar para projetos passados, nomeadamente os donos de Portugal, Uh, e com uma metodologia mais ou menos semelhante, adaptada obviamente à área da saúde, tentar explorar e perceber quem é que são os grandes grupos privados da saúde. Eu quando comecei a fazer a investigação para o livro, uh, a primeira coisa, a primeira conclusão a qual eu cheguei foi que obter informação era fácil. Ou seja, tentar conhecer, caracterizar os grandes grupos económicos que atuam na área da saúde, era fácil porque toda a informação está disponível e facilmente acessível. Aliás, a maior parte, a esmagadora maioria da informação está disponível online, para qualquer um que o queira que a queira consultar. E, portanto, a primeira conclusão do livro, que está logo na introdução, é que não, é, não há motivo nenhum para que os debates públicos sobre este assunto e sobre este tema sejam tão desinformados como têm sido ao nível do debate político do debate público. Portanto, há instrumentos de fácil acesso, dados de fácil acesso, publicados por instituições credenciadas como o Instituto Nacional de Estatística, a Data, a OCDE, cujos dados publicados permitem tirar conclusões muito rápidas, muito fáceis e muito acessíveis sobre os grupos económicos da saúde e o que é que eles representam no, na estrutura do sistema, digamos assim, em Portugal. E essa é a primeira grande conclusão. A segunda e mais importante conclusão já mais eh, profunda ou com implicações políticas tem a ver com o facto de, com, com, com a forma como se relaciona este, este setor privado de negócio com o Serviço Nacional de Saúde, portanto com o serviço público. E aquilo que é por demais evidente em todos os dados que eu colhi e que são apresentados no livro é que a relação é uma relação de predação ao parasitismo, isto é, o crescimento que os privados sofreram ao nível dos lucros, do volume de negócios, etc, eh, acentuou-se quase exponencialmente, não posso dizer isto porque tecnicamente não é muito correto, mas é um crescimento quase exponencial ao longo dos últimos 20 anos e é feito à custa de eh, três coisas fundamentais. O primeiro é, é feito à custa de, do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, portanto, é a suborçamentação, o baixo investimento que existe nos serviços públicos de saúde, tem permitido ao privado captar profissionais e serviços do Serviço Nacional de Saúde que lhes tem permitido crescer. crescer. Portanto, ou seja, durante 20 anos, até 2020, nós tivemos um Serviço Nacional de Saúde suborçamentado. Ou seja, aquilo que está disponível no orçamento para os hospitais, centros de saúde e as várias unidades do Serviço Nacional de Saúde é sempre inferior àquilo que foi gasto no ano anterior. Até 2020 isso foi verdade todos os anos. 2020 é uma exceção... Depois apareceu a pandemia que vem baralhar estas contas todas. E essa suborçamentação, a par de um baixíssimo nível de investimento, e nós em 2019, antes da pandemia, ainda tínhamos um nível de investimento no SNS que era inferior àquilo que era o nível de investimento em 2010, antes da entrada da troika, estas duas coisas em que junto fazem com que o serviço se vá degradando, ou pelo menos sobrevivendo em más condições. São essas más condições, uh, más condições técnicas, infraestruturais e de... E de pagamentos, ou reconhecimento aos profissionais do SNS que têm feito com que haja deslocação de profissionais, atrás dos profissionais vão os serviços e atrás dos serviços são doentes, do SNS para o privado e é por isso que tem crescido o serviço privado de saúde. A segunda grande razão pela qual tem crescido tanto o peso dos privados no, no sistema de saúde é os próprios profissionais de saúde, ou seja, a partir dos anos 90 nós vimos um movimento que foi protagonizado não só por governos do PSD, mas também por governos do PS, e muito por governos do PS, até porque tiveram no poder mais tempo, uh, um movimento de, uh, de generalização dos contratos individuais de trabalho uh, nas unidades do SNS. E uh, isso foi feito inicialmente porque houve a abertura legal para que os hospitais passassem a, a ser sociedades anónimas, depois o PS transformou isto em empresas uh, públicas, uh, mas na verdade aquilo que aconteceu foi que a grande maioria das carreiras dos profissionais de saúde deixaram de existir. Eles passaram a ser contratados por uh, contratos individuais de trabalho, nós neste momento temos 40% de contratos individuais de trabalho no SNS, todas as pessoas, todas as camadas mais jovens, praticamente são todas em contratos individuais de trabalho, e isso afasta as pessoas da progressão da carreira, de ordenados que vão progredindo ao longo dos anos e ao longo dos graus de diferenciação, etc desestruturou aquilo que era uma certa igualdade nos salários dos profissionais de saúde. Passamos a ter contratos de baixo de trabalho em que dois profissionais de saúde a trabalhar um ao lado do outro no mesmo local com as mesmas funções tinham ordenados completamente dispares. Isto desestruturou as equipas, desmotivou as equipas, de certa forma colocou em causa as hierarquias científicas e técnicas que já existiam nos hospitais e isso fez com que aquilo que era um dos pilares do Serviço Nacional de Saúde, que eram as carreiras dos profissionais, que mantinham os profissionais de saúde, por exemplo, os médicos, eram as suas carreiras no SNS, que os mantinham no SNS, por muito que fossem atraídos por ordenados muito superiores no privado, por muito mal que fossem pagos no SNS, eram as carreiras e essa possibilidade de carreira que, lhes, que, que manteve durante décadas os médicos, os enfermeiros e os restantes profissionais no Serviço Nacional de Saúde com os contratos individuais de trabalho das sociedades anónimas e o fim da, não é o fim mas pelo menos a desestruturação dessa carreira, deixou de haver essa essa atração, digamos assim, para os profissionais se manterem no SNS. E passaram, e houve um movimento muito grande de profissionais que passaram do SNS para o setor privado, uns de forma completa, abandonando o SNS, e isso tem acontecido, aconteceu muito nos últimos dez anos mas, sobretudo, de profissionais que passaram a acumular um papel profissional nos dois, nos dois polos, no SNS e no Serviço Privado. O terceiro motivo é mais político, que levou ao crescimento do, do setor privado da saúde, tem a ver com o papel da, da política ou do poder político, etc. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, resumindo, quando é criado em 79, é criado após a Constituição de 76 tem um papel muito específico que é universalidade, gratuitidade, acessibilidade para toda a gente e desde o início, desde que ela é aprovada em 79, houve várias uh, tentativas de tentar subverter o caráter universal, gratuito, acessível do, uh, do Serviço Nacional de Saúde. Logo no início, o governo da AD, de, do PSD e do CDS tentaram uh, anular a lei, quando chegaram ao poder ao fim de um ou dois anos de criação do SNS, tentaram logo anular a lei do SNS Felizmente, o Tribunal Constitucional, à altura, chumbou aquela proposta e o SNS manteve-se. Mas depois, durante os anos 80 e 90, foram introduzidas uma série de alterações que foram fundamentais. Em primeiro lugar, uma revisão constitucional em que, na Constituição, deixou de o SNS constar como gratuito, para passar a ser tendencialmente gratuito. Logo, introduziu-se o conceito de pagamento por serviços de saúde. Em 90, cria-se uma lei de bases da saúde, com a maioria do cavaco, em que o SNS passa a ser responsabilizado pela dinamização do setor privado, isto é curioso, mas é exatamente isto que está na Lei de bases. portanto passa-se a estimular o setor privado, passa-se a estimular as seguradoras privadas e passa-se a permitir e incentivar que os profissionais de saúde transitem para o setor privado. Depois vem o Estatuto do SNS, poucos anos depois, em que também se introduz o conceito do utilizador pagador de serviços e depois vem a tal, a, tal, a tal onda de, não de privatizações, mas de empresarializações dos hospitais, que introduziu o direito privado de trabalho nos, e desestruturou as carreiras. Portanto, todo este progresso da, político que foi feito ao longo destas décadas foi o que abriu caminho para, para que o caminho para que o setor privado da saúde, da saúde crescesse e crescesse muito ao longo de, de, de todos estes anos. Um dos grandes motivos pelos quais todas as tentativas de desestruturar o SNS por completo, falharam, foi porque o SNS é um sucesso. Ponto final. Ou seja, a partir de, depois da Revolução de Abril, a partir de 79, quando se começam a implementar os centros de saúde em todo o território nacional, quando se cria efetivamente um sistema público aberto a toda a população, os indicadores de saúde dispararam por completo. A mortalidade infantil caiu, a mortalidade materna caiu, a esperança de média de vida aumentou, portanto, há um boom brutal na qualidade de saúde da população portuguesa, que não são só indicadores, são coisas que as pessoas sentiram. E, portanto, o SNS foi, desde o início, um sucesso para toda a gente. Isto fez com que os setores políticos e os setores de poder económico que eh, não queriam que o SNS se desenvolvesse, se encolhessem publicamente ou se encolhessem nos seus discursos e, portanto, mesmo aquelas forças, aquelas forças políticas que votaram contra a criação do SNS e o tentaram destruir logo no início, um, rapidamente, ao longo da década de 80, deixaram de ter um discurso abertamente contra o sistema público de saúde e passaram inclusive assim, nos programa, a pôr nos programas eleitorais, nos programas de governo, etc., passaram a fazer loas de defesa ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, um, a estratégia aí do setor privado teve de mudar, não podia ser tão abertamente hostil ao Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que, pouco a pouco e progressivamente, foram feitas pequenas coisas, introduzidas pequenas coisas na legislação, na Constituição, criar a lei de base, etc., que pudessem abrir o SNS à infiltração pelo privado enquanto parasita rentista do, do próprio serviço público. Portanto, Toda a evolução foi feita de uma forma um bocadinho disfarçada por uma defesa do Serviço Nacional de Saúde, que é falsa, porque estamos a falar de interesses económicos e privados, e ao mesmo tempo foi acompanhada por um, a anuência de quem estava no poder político, não é? Porque foram estes os agentes que fizeram e introduziram estas alterações. Agora, a relação, ou seja, a relação das pessoas com o SNS é positiva, ponto final. O que, aquilo que nós assistimos nos últimos anos foi. Um, temos 20 anos, digamos assim, uma série de discursos, ou pelo menos uma disputa pelos discursos hegemónicos sobre os serviços públicos e a função pública, que não começou no SNS, começou nos outros serviços públicos. O serviço público é ineficiente, os funcionários públicos são preguiçosos, o Estado está cheio de gorduras e é por causa dos serviços públicos, há excesso de funcionários públicos, todo um discurso que se tenta hegemonizar na sociedade que procurasse, de certa forma, enfraquecer aquilo que é o serviço público aos olhos da maioria das pessoas. Isso foi muito difícil, muito mais difícil para o SNS do que para qualquer outro centro de serviço público. Mas a verdade é que aconteceu. Isso aconteceu porque, de facto, há listas de espera no SNS e a verdade é que sempre houve. Sempre houve listas de espera. Há condições físicas em muitos hospitais e centros de saúde que, são, que estão degradadas e que se deixaram degradar e, portanto, há pequenas falhas que o SNS, na verdade, sempre teve, uh, algumas delas agravaram-se, mas até houve outras que, que melhoraram ao longo desses tempos, e estas falhas foram aproveitadas por setores mais à direita e mais liberais para explorar este discurso de que não é possível um serviço público prestar serviços de saúde eficientes. Isto foi sendo uh, explorado do ponto de vista do discurso público ao longo do tempo, atingiu, acho eu, o seu auge com Pedro Passos Coelho e a Troika, Enquanto se falava muito do, do, do TINA, não é? Do, não há alternativa e temos de apertar o cinto, e na altura o SNS também sofreu um bocadinho com esse discurso e começou-se a falar da liberdade de escolha. E o argumento da liberdade de escolha é o que ainda hoje os, os liberais e os setores mais à direita utilizam para defender que o SNS não pode ser aquilo que ele é. Na verdade, na verdade, quando eles dizem que os cidadãos devem ter liberdade de escolha para escolher se querem serviços públicos ou privados na hora de precisarem de cuidados de saúde. Um, não é nenhuma liberdade e não é nenhuma escolha. Porque aquilo, na verdade, que eles estão a propor é que o Estado financie, seja através de convenções diretas ou então seja através de seguros não é? segurar as pessoas que não podem pagar seguros privados, se, uh, oferecer seguros uh, públicos Eles estão a propor que o Estado financie os serviços privados de saúde. É isto que eles estão a fazer. E eles sabem uma coisa que é fundamental: nós não podemos ter um SNS público e depois um SNS privado. Não há profissionais, não há dinheiro, não há doentes, nem pessoas saudáveis que, que os utilizem. Não é possível haver dois sistemas no mesmo país, não há estrutura, não há pessoas, não há nada. Sabendo isto, é evidente que quando nós vamos criar seguros públicos e criar convenções com os privados para que os cidadãos possam escolher, entre aspas, aquilo que eles estão mesmo a dizer é que eles vão esvaziar o SNS de financiamento, vão tirar ao SNS, uma boa parte daquilo que é o seu orçamento, o seu investimento, etc. e colocá-lo nestas convenções com os privados, ou nestes, nestas seguradoras, ou nestes seguros. Ou então, dando diretamente aos cidadãos, através da baixa de impostos, seja lá qual for a proposta que eles tenham. Ou seja, isto não é nenhuma escolha. Porque o que eu vou ficar no fim deste processo é com um SNS pobre, muito pobre, em que o desinvestimento é a regra, em que os profissionais, pelo menos os mais qualificados, já lá não estão, já foram para o privado, um, e, portanto, vai ser um SNS de pobrezinhos, vai ser um SNS só mesmo para as pessoas que nem sequer uh, possam pagar nenhum seguro privado, público, seja lá o que for. E depois vamos ter um setor privado que vai estar altamente financiado pelo Estado e pelos contribuintes, uma parte importante desse financiamento vai ser do setor público e que vai ter as melhores condições possíveis, para vai captar os melhores profissionais. Portanto, não há aqui nenhuma escolha, é a escolha entre um, um serviço público pobrezinho e um serviço privado. Uh, muito bem equipado à custa de rendas uh, do Estado. Uh, não há aqui nenhuma escolha. Eu acho que se, que se quer defender a escolha dos cidadãos é de facto continuar a defender um serviço público universal, em que toda a gente tenha direito a um serviço público universal e gratuito, sem nunca proibir, porque nunca foi proibido, nunca foi limitado, a iniciativa privada. A iniciativa privada em Portugal sempre existiu, a iniciativa privada na saúde, sempre no tempo da ditadura, durante a criação do SNS, isso é garantido na Constituição em todas as leis que se fizeram sobre o SNS. Eu acho que isso é que é uma escolha, não é a escolha está aí, em as pessoas terem um serviço público de qualidade ou um sistema privado que é livre de, de fazer os seus negócios e de oferecer às pessoas aqueles cuidados que, que querem. O estado em que nós estamos hoje é o estado de um ciclo vicioso, em que se, se investe pouco no SNS, com esse fraco investimento o SNS vai precisar cada vez mais de contratualizar serviços com o privado, porque vai deixar de conseguir assegurá-los, isso já está a acontecer. São 500 milhões de euros por ano que o SNS paga ao privado para fazer serviços que ele deveria fazer. Isso significa o quê? Que o privado vai receber dinheiro, vai receber rendas, de certa forma recebe rendas da ADSE e dessas convenções, e com esse dinheiro vai investir em si mesmo. E vai-se desenvolver cada vez mais. Portanto, um SNS suborçamentado ou com fraco investimento e com um serviço privado com rendas uh, do Estado que investe em si mesmo, o que signif isto significa que cada vez mais o setor privado vai sugar recursos ao SNS. E aí, à medida que isso vai acontecendo, o SNS vai necessitando cada vez mais de convencionar com o privado, porque está a ser sugado por ele mesmo. Portanto, isto é um ciclo infernal e vicioso que é preciso quebrar. Se nós nos limitarmos a tirar dinheiro, se aproveitarmos o PRR, seja lá o que for, se nós nos limitarmos a tirar dinheiro sobre o SNS, na esperança que só dinheiro resolva os problemas, vamos estar enganados e só vamos estar a favor dos seus privados. Porque num SNS fustigado, em que há muito desinvestimento e que está em sofrimento para manter os seus serviços, o que ele vai fazer com esse dinheiro, o SNS, é aplicá-lo em convenções com os privados. E, portanto, só vamos estar a engordar ainda mais os privados. Portanto, é preciso quebrar este ciclo vicioso e isso faz-se como? Em primeiro lugar, com um programa de internalização dos serviços que neste momento estão contratados fora, aos privados. É preciso perceber quantos são, já sabemos que são 500 milhões de euros por ano, agora é preciso saber quantos são, quais são e como é que nós conseguimos trazer para o SNS esses serviços que estão eh, externalizados aos privados. É preciso dinheiro, claro, mas também é preciso, uma é preciso mais do que isso, é preciso uma estratégia contratar os profissionais e comprar o material necessário para se fazer no SNS aquilo que se paga mais caro no setor privado. Portanto, tem de haver um programa de internalização e o objetivo tem de ser a externalização zero. Não queremos mais outsourcing, queremos que o SNS seja capaz de fazer todos os serviços para os quais, uh, ele, deve, todos os serviços para os quais ele deve fazer. Depois, é preciso acabar com o desinvestimento nas carreiras dos profissionais de saúde os profissionais de saúde já são os mais mal pagos de toda a Europa. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, se basta ver os dados comparativos, os enfermeiros, por exemplo, só há um país na, na, em toda a Europa em que os enfermeiros ganham pior, é na Estónia. Só um exemplo. Portanto, os profissionais de saúde já são mal pagos. Sempre foram mal pagos. Pelo menos, já que os ordenados são tão baixos, por comparação aos restantes países europeus, pelo menos que tenham uma carreira. Ou seja, pelo menos que tenham algumas garantias de que há progressão na carreira, vão ser avaliados ao longo dessa carreira com uma avaliação justa interpares e vão poder progredir com base nessa avaliação, uh, vão ter acesso à a, a, a, a, a, a possibilidade de gerir as suas unidades de saúde, vão ter acesso à formação contínua ao longo da vida, ou seja, as carreiras garantem tudo isto e é necessário acabar com esta, com esta loucura do direito individual de trabalho nos hospitais e nos restantes unidades do SNS. Depois, promover a exclusividade dos serviços públicos, dos, dos profissionais de saúde. E isso é uma proposta que tem de ser muito bem pensada, na verdade. Porque nós já tivemos uma, uma, uma, uma, uma altura em que oferecemos a exclusividade aos médicos, sobretudo, que era uma forma de os compensar pelos baixos salários que eles tinham. Um, e aquilo que aconteceu foi que, de facto, a exclusividade foi feita sem regras. E, portanto, um, há quem diga, há quem seja contra a exclusividade hoje em dia, que acha que a exclusividade não promoveu nem aumento de. nem ganhos de produtividade, entre aspas, nem ganhos em termos dos serviços prestados, etc. Isso é verdade. É verdade, em alguns setores do, do SNS, isso foi verdade. Portanto, se nós temos que promover uma estratégia de exclusividade que assente em uma avaliação concreta das necessidades, é preciso ou não é preciso que estes profissionais tenham em exclusividade, que é preciso dar-lhes remuneração, obviamente, como foi dado no passado, é preciso que essa exclusividade seja bem paga, é preciso que lhes seja oferecida a oportunidade de estarem ligadas ao ensino, à formação ao longo da vida, à possibilidade de, de, de, de participação na gestão das unidades dos quais, nas quais trabalham, etc, etc. Ou seja, é preciso dar benefícios à parte dessa exclusividade, mas também é preciso dar objetivos aos profissionais, e esses objetivos têm de ser cumpridos e têm de ser avaliados os profissionais, e essa exclusividade tem de ser, de facto, não só uh, bem remunerada, mas também bem avaliada uh, daqui para a frente. Só isso é que vai permitir que se quebre este ciclo de que os próprios profissionais, sobretudo os médicos, transitem no seu pluri-emprego pluri entre o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Privado. Porque é quando o fazem, quando fazem esta transição entre um e outro, que levam e arrastam consigo serviços, arrastam consigo doentes ou utentes de, de, um, de um local para o outro, e este fluxo é sempre unidirecional. Uh, e depois, é preciso investimentos muito específicos em algumas áreas que são fundamentais. Os cuidados primários de saúde. Só se nós tivermos uma estratégia de prevenção e promoção da saúde com capacidade para, aos vários níveis da sociedade, prevenir, e promover, prevenir a doença e promover a saúde, é que nós podemos pensar em uh, melhorar os indicadores de saúde das pessoas. Indic melhorar os indicadores da saúde das pessoas não é, é, é bom por si só, é um bom objetivo só por si, mas traz ainda outras vantagens, nomeadamente poupança. Poupança. Se eh, nós diminuirmos a carga, as, a carga de doenças crónicas eh, e mesmo as, das agudas no país, nós vamos poupar, porque tratar uma doença aguda ou crónica descompensada é muito, mas muito mais caro do que preveni-la, que investir na sua prevenção. Isso passa pelos cuidados de saúde primários passa por alargar o modelo de USF, de Unidade de Saúde Familiar, a todo o país. Este modelo que foi implantado foi uma boa aposta. Já demonstrou que os profissionais estão mais satisfeitos e têm melhores resultados em saúde, em termos de produtividade de saúde, não em termos de produtividade de dinheiro. E, portanto, se é um modelo que resultou, ou que está a resultar, tem de ser alargado a todo o país. Só não foi ainda generalizado porque os sucessivos governos não têm deixado. Isso implica um investimento inicial e isso uh, desmotiva, de certa forma, que haja o alagamento destas, destas unidades ao resto do país. Depois, tem que haver investimento nos cuidados continuados também, ou seja, se nós conseguirmos, nos cuidados primários, parar, prevenir, reter uma série de pessoas que, que podem vir a desenvolver doença grave e, portanto, já não vão parar aos hospitais. E se depois dos hospitais tivermos boas estruturas e bons serviços que recebam os doentes para fazer recuperação, reabilitação, etc, etc, o que estamos a fazer é desonerar os hospitais de uma série de doenças, doentes, internamentos, que ficam mais caros. Porque a verdade é que é nos hospitais que tudo é mais caro. Os tratamentos são mais caros, as estadias são mais caras, tudo é mais caro. Portanto, é investir nestes dois, é no, no, no a priori e no a posteriori que nós conseguimos poupar muito dinheiro se fizermos esse investimento. Sempre fala-se nisto há 20 anos, 30 anos, 40 anos, que se fala no investimento nos cuidados primários e nos cuidados continuados. A verdade é que nunca se fez. E nunca se fez só por uma única razão. Em primeiro lugar, porque é preciso investimento, é um investimento inicial cujos resultados só vão ser, uh, provavelmente, avaliados uns anos depois, uh, e, portanto, os ciclos políticos não são favoráveis a isso. E depois, por uma razão muito simples, porque há um interesse de um setor privado em que os hospitais eh, portugueses continuem a estar sobrelotados. Continuava a de espera -se para a cirurgia e listas de espera na, para consultas externas. Enquanto isto existir, os privados com seus principais beneficiados económicos da situação de, da sobrecarga dos hospitais e desta visão ainda hospitalocêntrica que a gente tem em Portugal. Uh, depois, só para terminar, <risos> acho que é preciso... Uh, interrompermos, aniquilarmos esta modernidade sobre a gestão dos serviços públicos de saúde que aconteceram nas últimas décadas. Houve uma modernidade que falou em autonomia, de, que falou em autonomia na gestão dos hospitais, uh, das unidades de saúde e mesmo dos outros serviços públicos, e o conceito de autonomia estava correto. Só que o pensamento subjacente estava totalmente errado. E o pensamento subjacente era de que as unidades de saúde têm de ser geridas como as empresas. Aliás, até lhe chamaram empresas, não, entidades empresariais. E isto é um pensamento errado. E nós já devemos saber isso, porque basta olhar para os, para os países, nomeadamente para os Estados Unidos, onde os hospitais são empresas, para perceber que não funciona. É mais caro e o nível de saúde da população é pior. Portanto, temos de acabar com, ou interromper este ciclo, de pensar que a gestão que se faz numa empresa tem que ser aplicada uh, aos hospitais e aos serviços de saúde. Não tem. Pode haver pequenas coisas que se ganham com isso, é evidente. Eu acho que é bom que os hospitais tenham autonomia para contratar profissionais. Eu acho que é bom que os hospitais tenham autonomia para, para, para adquirir equipamento. Essa autonomia é positiva. Agora, o que não pode existir é autonomia para os contratos que bem entendem aos profissionais que bem entendem e, com isso, darem cabo das carreiras dos profissionais e darem cabo de, dos serviços do, do, do, do SNS, como aconteceu ao longo dos últimos anos. Portanto, é preciso pensar o SNS não do ponto de vista da competição ou da concorrência entre os vários hospitais ou do SNS como privado, é preciso pensar o SNS como uma rede pública de cuidados que se complementam entre si, até porque todas as unidades do SNS têm funções diferentes, quando mais não sejam que estão inseridos em territórios diferentes, têm de ser complementares entre si, funcionar em rede um, e serem independentes e serem autónomas daquilo que é o serviço privado. Isso hoje em dia não acontece e esse ciclo, mais uma vez, tem de ser interrompido.